Style, e sejam bem vindas ao meu canal hoje eu trago pra vocês a receita mais fácil que tem para se fazer uma gola em crochê é essa gola aqui com esse ponto maravilhoso tem gente que não conhece tricô e crochê e se engana acho que é tricô porque ele é um pontinho com um desenho diferente e gente dá pra fazer com qualquer fio em qualquer tamanho e sem precisar ficar contando ponto, contando correntinha e tudo mais. Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Uma gola bem alta como essa, uma gola baixa. Essa aqui, por exemplo, dá pra usar num dia muito frio e se cobrir toda, sabe? Aquele dia que a gente tá na rua, quem pega ônibus pega uma ventania, dá pra cobrir. Tem espaço porque eu fiz bem, uh, bem alta. Essa gola aqui eu já fiz de vários tamanhos. Fiz infantil, fiz adulto pra presentear e muita gente me pergunta de uns destaques que às vezes aparecem no meu Instagram dessa gola aqui que eu tinha feito com ela, que foi com um fio que o meu marido trouxe de viagem uma vez, mas que é no um estilo cupcake, aquele redondo que vai trocando de cor, sabe? E aí eu lembrei que seguido tem gente que pergunta e eu ainda não tinha feito essa gola fácil aqui no canal. Então vai ser um vídeo pra vocês deixarem aí na manga quando lembrou que precisa fazer uma gola bem rapidinha, bem fácil dá para fazer essa, certo? Eu optei hoje por um fio que ele é com maioria de algodão na composição, para ficar diferente até dessa aqui. Tem gente que não consegue usar muito os fios acrílicos, né? Então eu acho que o algodão é uma boa opção. E uma outra coisa bacana é que o avesso é muito bonito. Vou trocar aqui pra... vou trocar o lado para vocês para vocês verem que o avesso fica super bacana também. Olha só, dá super pra usar nos dois lados, olha que ponto diferentão que fica. Eu achei, comentei até no vídeo, vocês vão ver, eu achei que o mesclado contribuiu pra que tivesse essa, esse efeito diferente no ponto. Fiz com fio pelúcia também pros guris, pra ficar bem fofinha, conjuntinho com o gorrinho de urso, que também tem vídeo aqui no canal. Então é uma gola super versátil, dá pra fazer... É, não, não tem especificação é qualquer fio, é fio grossão já fiz com urbano também dá pra fazer com fio mais fininho, dá pra fazer mais curtinha eu espero que vocês gostem, beleza? vamos lá bom, pra fazer essa gola eu vou usar esse fio Zen da Cisne tem um tex de 535, vem 100 gramas e 187 metros tá? é um fio 90% algodão e 10% acrílico achei bem fofinho e a cor é a 400 é aquela cor que engana sabe que a gente não sabe dizer se é azulado ou esverdeado é bem bem bonita a cor o, a quantidade de novelos que eu vou usar eu não sei informar ainda porque eu não teci uma peça piloto para esse vídeo porque é uma receita que eu já faço há muitos anos então a gente vai descobrir juntas aqui até eu chegar na medida da minha outra gola o quanto vai de novelos e eu vou contando pra vocês a agulha que eu vou usar é a agulha 5 milímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela gola que vocês viram ali no, no começo do, do, do vídeo. Vou apertar aqui pra vocês enxergarem a lateral, mas ela tá um pouquinho mais abertinha. E vou tirar a medida. Vou botar aqui pro lado pra vocês verem. 37 centímetros. Então, 37 esse lado, 37 o outro lado, né? Porque eu vou fazer circular. Então, 37 vezes 2 74 então vou fazer setenta e centímetros de correntinha pra começar a base dessa dessa gola. Vamos lá, então, ok. Fiz os setenta e quatro centímetros aqui já. Uh, marquei aqui a primeira a correntinha que foi feita, né? E agora, eu já vou começar trabalhando meio ponto alto direto aqui, tá? Então, vou fazer uma laçada. Ó, vou inserir a agulha aqui, vou puxar e vou tirar tudo junto. Mais meio ponto alto, ó. Tira tudo junto. Laço, insiro na correntinha, tiro tudo junto. E a gente vai trabalhar essa gola inteira com o meio ponto alto. Só vai mudar depois o local de inserir a agulha, tá? Então, aqui a gente vai completando. Vai ficar um degrauzinho aqui, que depois eu vou mostrar pra vocês que a gente fecha, tá bom? Quando encontrar ali, eu mostro como é que fica. Então, completem aí essa primeira carreira só fazendo meio ponto alto por toda a volta. Ok. Fechei essa carreira. Chegando aqui, cuida pra não confundir e não ficar torcido e vocês fazerem, fizerem assim, ó. Porque não é uma carreira com uh, a mesma base, né? A gente tem esse desnívelzinho aqui que depois, ó, vocês vão botar na agulha e vão puxar pra cá e vão costurar. Vão arrematar, certo? Então, olhem, organizem bem pra ver se não vai tá virado e é assim mesmo com essa pontinha, Tá? Agora, a gente vai seguir trabalhando em meio ponto alto. Deixa eu tirar aqui da agulha pra explicar. Mas, ao invés de inserir a agulha aqui, tá vendo que tem essas duas alças, a gente não vai pegar nem essa e nem essa. A gente vai pegar essa terceira alça que tá aqui atrás, escondida, ó. Tá? Tudo em meio ponto alto. Então, ó, não é a primeira, não é a segunda, é essa aqui de trás. Deixa eu fazer mais alguns aqui, para vocês conseguirem visualizar bem a posição. Aqui, ó. Normalmente, a gente insere a agulha aqui, certo? Pegando essas duas alças. Não é nenhuma das duas, conta, ó. Uma, duas, é a terceira, que tá aqui atrás, ó. E a gente vai fazer só meio ponto alto, sempre nessa terceira alça. No que a gente vai virando aqui, ó, já vai ficando... As, uh, essas duas alcinhas caidinhas pra frente Já vai ficando bem fácil de identificar essa terceira alça E o que que isso faz? Deixa eu puxar mais fio aqui Isso faz ficar esse efeito aqui, ó Das duas alcinhas pra frente, soltas, ó Que vai parecer uh, que tem a listas, ó, tá vendo? Essas aqui, ó E outra coisa que eu quero mostrar é o começo Deixa eu mostrar aqui Ó, fica só um desnívelzinho aqui e tá beleza. <risos> Deleta essa da, da, de mostrando agora. Ó, e o efeito que fica é essa correntinha aqui, ó. Tá vendo? Que fica exposta, que parece listas, ó. Tá vendo? Parece essas listras aqui, ó, que dá esse efeito bacana Então, agora que a gente já fez essa união aqui, é só trabalhar circular sempre com meio ponto alto pegando nessa terceira alça lá de trás, até a altura que vocês quiserem que a gola fique. Pode ser mais baixinha, pode ser mais altinha, o legal é ir experimentando, tá? E é um ponto gostoso de fazer, é um trabalho que dá pra fazer sem pensar muito, dá pra fazer olhando televisão... É aquele crochê relax, sabe? Então, é bem, bem gostosinho de fazer. Uh, eu prefiro fazer assim e arrematar aqui depois e fazer um trabalho circular do que fazer um trabalho que a gente precisa de costura. Até porque não teria esse efeito aqui pegando atrás a gente consegue quando é feito no circular, certo? Então, agora, vou tecer mais um pouco aqui e volto quando tiver um pouquinho maior para mostrar pra vocês. Ó, pessoal, esse aqui é o resultado de um novelo, tá? Aqui tá a minha gola modelo. Não vai dar pra ver na tela inteira, mas ó. Ainda falta um pedaço, tá? Então eu vou seguir fazendo. Mas, pra quem quiser fazer uma gola com um novelo, dá sim. O que eu faria é ela não tão larga, né? Pra ela não ficar muito solta no pescoço e baixinha, eu faria ela aqui assim, ó, mais justinha. E esse material aqui todo daria pra ficar pra cima. Então, dá sim pra fazer uma gola com um novelo. Eu vou partir pro segundo. Deixa eu medir aqui pra vocês terem ideia do rendimento do fio. Aqui a gente já tinha visto, né? Deixa eu ver. Trinta 30... ah, tá mais pra 33 aqui. E a altura... Deixa eu ver... 21, 21 centímetros deu de altura Beleza? Pra vocês terem uma ideia Eu vou seguir trabalhando Vou partir pro segundo novelo Não sei se eu vou usar todo Porque o dobro vai ficar maior que aquela Então eu vou ir fazendo e experimentando Fazendo e experimentando pra, pra ver como é que vai ficar Eu achei que o caimento Vai ficar muito bom que Eu gostei muito desse fio Olha que lindo que fica essa trama, gente Olha só tá maravilhoso. E uma outra coisa que eu achei bacana é não sei se é por causa, por causa desse fio aqui com esse com essa uh, com essa mescladinho olha que lindo que fica o lado avesso olha que ponto bonito dá tranquilamente pra usar dos dois lados. Eu já tinha visto que o avesso aqui tinha ficado bacana, mas eu acho que uh, ficou mais bonito pela questão da mescla, né? Olha que legal esse ponto aqui também Curti. Então, aqui, vou partir para o segundo novelo. E aí, venho aqui com ela prontinha para mostrar para vocês o tamanho e como ficou. Certo? Bom, gente... Terminei aqui, fiz mais ou menos o tamanho da outra. Eu vou arrematar com vocês e depois vou subir a câmera pra mostrar o tamanho todo, né, que, que ficou. Uh, eu cortei o fio aqui, não usei todo o novelo, sobrou bem pouquinho, porque eu achei que já ficou num, num tamanho bom. Se eu tivesse só os dois novelos, daria pra fazer tudo. Mas como eu tenho um terceiro, eu vou guardar esse aqui pra fazer alguma outra coisa com, com o finalzinho. Então, eu tava aqui, e aí, eu vou pegar aqui atrás também, mas eu não vou fazer o meio ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E aí, a gente passa, ó, esse fiozinho aqui por dentro, pra fazer, tipo, um, um nozinho, tá? Aí, vamos colocar na agulha. Aqui... E eu quero que isso aqui, deixa eu virar, fique bem arrematado pra cá, ó, tá? Então, eu não vou pegar mais essas alças aqui, eu vou pegar essa daqui aqui atrás, ó. Seria um ponto, né? Vou passar por aqui, ó. Ó, pra trazer esse aqui mais pra cá, tá? Passei aqui e vou fazer um outro nozinho, ó. Vou passar de volta... Dei uma agulha muito grossa, eu pego de tapeçaria, mas era que tava aqui na minha mão. Dei um nozinho de novo. E aí, vou passar aqui na por dentro da trama, ó. Mais uns pontinhos. Pra ficar no caminho. E volto. Ó, faço vou fazer um outro nozinho. Fazendo uns nozinhos ali. Mas a, a, a gola não é uma coisa que trabalhe tanto, né? Então, não tem tanto problema, ó. E a gente corta o fio, certo? A mesma coisa aqui do outro lado, que foi aquele primeiro que a gente deixou, lembra? Que tá esse desnível aqui. Ó, coloca aqui. E aqui também, ó, a gente quer vir pra esse lado. Então, primeiro eu vou inserir a agulha aqui, pra passar ali pro outro lado, né, ó. Vou virar aqui, fica mais fácil. Ó, vou fazer a mesma coisa, vou passar por dentro aqui, ó, o ponto. Vou fazer uma argolinha aqui, ó, vou dar um nozinho mais de um, se quiser, porque esse fio que tá curto eu não vou poder passar tão tão longe ó, depois que eu dei o nó eu só coloco na trama aqui beleza? e corto vou mostrar ela inteira ó, gente, tá aqui as duas tá? Uh, coloquei a fita aqui, ficou em torno de 40 cm de altura, fica bem, bem fofa. Lembrando que dá pra fazer com um novelo só, se vocês fizerem um pouco mais estreitinha, vai ficar metade disso aqui, fica uma gola bem bacana também. E, gente, aquilo que eu falei, é a gola mais fácil que tem de crochê, fica bem bacana, dá pra fazer com vários materiais, assim como eu fiz a de pelúcia pros guris. Qualquer fio colorido, acrílico, algodão, eu acho que fica um caimento bem bacana. E o que eu mostrei também, que eu achei bacana, que dá para usar do outro lado. Principalmente com esse efeito dos fios mesclados. Beleza? Mais um vídeo pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o feedback aqui nos comentários. Me diz se vocês gostam desse vídeo de peças super fáceis, né? Como essa daqui. Eu tenho reparado que vocês acabam tecendo mais e me mostrando mais projetos desses que são mais fáceis. É verdade isso ou não? Me contem aí nos comentários, tá bom? Um beijão e até a próxima.